O que você tem feito para inovar no seu atendimento e atrair mais clientes? Apresentamos o EficazPay, um aplicativo moderno para tornar seu atendimento ágil, eficiente e transparente. Chega de esperar pelo garçom. Com o EficazPay, seus clientes acessam um cardápio moderno e detalhado, fazem o pedido sem pressa e, quando quiserem, podem levantar e ir embora. A conta é automaticamente paga com cartão de crédito já cadastrado, sem demoras no fechamento do pedido. Você poderá oferecer um atendimento personalizado em mesa ou através de senha atendendo o cliente pelo nome sem estresse para o garçom com zero custos de implantação Acesse www.eficazpay.info e comece agora mesmo!